Explica. Olá, que tal, chicos e chicas, como estão? Bem, sim, já estou muito bem. Vamos para a nossa classe de artículos, numerales, nome e adjetivos. Meu Deus, quanta coisa vamos ver hoje? Sim! Começando por artículos, e a gente tem definido indefinido. Feminino, masculino, singular e plural, hum, vamos ver então o masculino, ele, el perro, el chico, el hombre. E se eu quisesse passar para o plural, fácil, los chicos, los hombres, los perros. Que significa perro? Cachorro. Vamos passar para o feminino e a gente tem la chica, la mujer, la flor. Passa para o plural esse definido, las chicas, las mujeres, las flores. Assim como a língua portuguesa, você tem artigos definidos e indefinidos. E indefinidos em espanhol nós temos um, lembrando que é com N no final, diferente da língua portuguesa que é M. E o plural, muito cuidado, porque em português você fala uns, mas em espanhol unos. Muita atenção aí no indefinido. Depois a gente tem feminino, una e unas. Então vai lá: Um chico queira hablar contigo. Não, são unos chicos que estão aí afuera queira hablar contigo. A ah, una chica queira hablar contigo. São unas. Chicas que querem falar contigo agora e estão aí afuera. Mas o brasileiro adora o quê? Adora confundir esse ele com o ele com acento e ele ficar, ah, meu Deus do céu, tem com acento, tem sem acento, tem com acento, tem acento, mas os dois são escritos exatamente iguais e eu sempre esqueço o que significa com e sem acento. Muitas vezes você vai perceber pelo contexto que ele significa. Né? Você tem ali um contexto, por exemplo: uh, el, coche, el coche está em la calle. O carro está na rua. E o outro contexto, aí você vai perceber que aí já não significa mais o, mas sim ele. Como por exemplo: Ei, não quiere mais hablar comigo, pero por quê? Porque ele não quiere mais falar comigo. E aí veja que agora no contexto. Ele não quer mais falar comigo. Por que ele não quer mais falar comigo? Ele, ele. E aí a gente vai ter sem acento quando ele é o artigo definido e com acento quando ele é o pronome pessoal, que aí vai significar en, en, en, en, en, ele. Ele, ele é meu marido, ele é meu marido. E aí pelo contexto, como eu falei, você percebe que é ele. Na escrita, claro, a gente vai ter o acento aí para diferenciar esses dois monossílabos. E pelo acento, então, eu vou perceber que um é o e o outro é ele. Mas na hora ali da prova, meu Deus, esqueci qual, qual é o, qual é ele, qual é artigo, qual é pronome. Como eu falei, sempre vai ter um contexto, sempre vai ter uma frase que, para que você analise se é um artigo ou se é um pronome. Não esqueça, então, artigo sem acento, pronome com acento. Fica a dica aí e é muito importante porque vira e mexe aparece na sua prova. Talvez alguns estejam se questionando se, pro na hora da pronúncia, eu vou abrir essa vogal aí quando ele tem acento. Por acaso, eu vou falar el, el, É Não, gente. Você jamais vai abrir a vogal porque tem acento. O acento, como eu falei, serve só para diferenciar um do outro. E aí, se os dois se pronunciam exatamente iguais, ele, ele. El coche está em la calle, él es mi marido, el coche, él es mi marido. Eu vou saber o que pelo contexto e na escrita pelo acento ou sem acento. Depois a gente vai ter então uma notícia da super interessante, claro, super interessante em espanhol, muito interessante, que ela é muito boa para quem quer praticar a leitura em espanhol, ampliar vocabulário, desde a questão aí de... Gramática ou interpretação, porque você vai estar tá lendo o título, você vai buscar aí a notícia e você vai né, desenvolver a sua interpretação. E eu trouxe para você a frase: Pueden las embarazadas transmitir el coronavírus a sus bebês? Veja que a palavra embaraçada parece algo que está embaraçado, seu cabelo está embaraçado, ela está embaraçada, uma situação embaraçosa, mas não tem nada a ver com o que você estava pensando. Essas palavrinhas, elas são chamadas de falsos amigos, falsos cognatos ou heterossemânticos. Heterossemântica é uma palavra que é muito parecida com seu idioma, muitas vezes é escrita igual ou ela é semelhante, e aí você pensa que é aquilo no seu idioma, você pensa, ai, ah, já sei o que é. Mas na verdade significa outra coisa. E aí a palavra embaraçada, se você for pensar um pouquinho na frase, no contexto, ou olhar para a foto, a gente vai ver que significa grávida. Grávidas aqui nessa frase. Podem as grávidas transmitir o coronavírus aos seus bebês? Mas o que eu quero, gente, é ver se a gente encontra algum artigo dentro dessa frase. Só mencionei ali sobre heterossemântica para aquele aluno que está curioso, ai ah, eu lembro, já ouvi falar sobre isso, palavras que parecem, mas não são. É, ela é sim, ela é um falso cognato. E eu tenho dois artigos nessa frase, las e ele. Las é um artigo feminino definido e está no plural, e ele corona ele. A gente tem aqui um artigo definido e masculino no singular. Quer passar aqui ó, esse artigo las para o singular? A gente fala. Lá. Quer passar esse artigo masculino para o plural? Fácil, fica los. Depois a gente tem o um artigo neutro em espanhol, artículo neutro, que você jamais, jamais, jamais, jamais tu vas a utilizar com substantivo e jamais você vai usá-lo com substantivo. Jamais diga, e eu sei que todo mundo adora falar lo hombre, lo chicos, mi vecino, vecino significa vizinho, lo día está em sua... So... Ai, Lodia, está ensoleada, está lindo! Que Lodia, que Lotico, que Lombra. Não é assim que a gente fala, porque você jamais vai usar com substantivo. Eu vou usar ele com adjetivos, advérbios e o pronome relativo que. Nunca, nunca use esse artigo neutro quando esse que vier acentuado com acento agudo. Por quê? Porque a gente aí vai ter um pronome interrogativo ou exclamativo. Ele não é mais o pronome relativo. Em espanhol passa a ser um pronome interrogativo ou exclamativo. Esse que com acento ele vai ser usado em frases interrogativas ou exclamativas. E aí não usamos mais o neutro junto a ele. Um exemplo. Ai prof, o que você quer comer? Ó, o que você quer comer? É uma frase interrogativa. Em espanhol esse que vai ter um acento agudo. E aí eu não uso mais artigo neutro. E eu digo que... Queres comer? O que aconteceu com você? Se que é um pronome interrogativo, vai estar numa frase interrogativa. O que aconteceu com você? Em espanhol não uso artigo neutro e eu digo que te passa. Eu só uso ele, artigo neutro, junto com o que, quando ele não vier acentuado. Porque ele vai ser um pronome relativo e a gente vai ver ele agora dentro da música da Anitta. E depois a gente faz alguns outros exemplos, usando ele com adjetivos e advérbios. Então vai lá, solta o som, DJ. Sou o veneno controlando tu corpo, tu me. Tu veneno. Shoo! Ah, é DJ, porque eu sou o tu veneno controlando tu corpo, tu me das o que quero, lo que, lo que, lo, lo. Esse lo veio ao lado do pronome relativo que, veja que ele não está acentuado, então não é uma frase interrogativa e nem exclamativa, porque se fosse ele não estaria aqui. E aí, gente, quando eu tenho o pronome relativo o que, eu sim posso usar o artigo neutro, desde que ele esteja no sentido de aquilo. Tu me das aquilo que eu quero. E aí você usa ele, lo. Lo, lo que quiero. Se você vai perguntar, ele é um artigo definido e indefinido? Não, você vai dizer que é neutro. E se você fosse usar ele junto com um advérbio, junto com um adjetivo, como na música Indecente, da Anitta solto, som DJ? Olha só. Me pone indecente, lo rico que se siente. Que nada te elocuente. Que eu sou mala de verdade, tu, tu, mala de verdade. E a ti te gusta la maldad, se te nota. Quer dizer, acaba. agora não é solta, agora chega de som, DJ. E a gente vai ver ele aqui junto a um adjetivo. Porque, delante de, de la gente, diante das pessoas, me pone assim decente, lo rico que se siente. Olha o quão gostosão você se sente. E que nada te la e que ninguém te conte sobre isso. Vamos olhar esse look que veio ao lado da palavra rico. E rico significa, então, bonzão, gostosão. E lá no final da aula a gente vai voltar a ver essa palavra rico. Mas eu vou deixar lá para o finalzinho e vou comentar sobre ela novamente, tá? Você tem, então, aqui um adjetivo. E esse lo que veio ao lado dele, o, o, o, vai ser chamado de artículo neutro. Como é que eu sei que ele é um artigo neutro? Porque ele está ao lado de um adjetivo. Se estivesse ao lado de um advérbio ou pronome relativo que também seria chamado de artículo neutro. Só não posso usar ele com, com, com, substantivo. Jamais diga lo vecino, lo hombre, lo muchacho, lo día. Se você tiver um substantivo, use el día, el vecino, el muchacho ele día, el colegio e assim por diante. Fica atento a um detalhe que você não pode esquecer. Esse adjetivo, o que vai acontecer com ele? Dentro dessa frase, ele deixa de ser um adjetivo e agora passa a ser um substantivo. A função do artigo neutro, então, é substantivar esse adjetivo. A função dele agora é substantivar esse advérbio. Mas, na verdade, verdade, verdade, o que os vestibulares do Brasil mais gostam é o seguinte. É que você fique atento a um detalhe que é muito importante. Esse adjetivo, então, ele vai ser substantivado por esse artigo neutro, e aí eu uso ele, sim. Desde que esse adjetivo não esteja ligado a nenhum substantivo, como, por exemplo... Ahn... Uh... O melhor carro é o meu, prof. O melhor carro é o meu, porque era do meu amigo, eu não gostei muito não. E aí perceba que a palavra melhor, melhor, está ligado ao carro, que é um substantivo masculino. E aí esse adjetivo, então, continuará sendo um adjetivo, ele vai estar tá, ó, adjetivando a palavra carro, vai estar tá qualificando ele, vai estar, tá, né? Vai estar tá aí dando uma qualidade ao carro. E aí, eu não uso o LO. Eu vou usar um artigo de acordo com a palavra carro. Um artigo que se encaixe com o substantivo carro, que é masculino. Então, eu vou dizer: Ele, melhor. Ele, mejor. Coche, es el mío. Fica atento, porque se esse adjetivo estiver conectado ligado a um substantivo. Quem manda é o substantivo e eu não uso mais o neutro. E aí eu vou usar o artigo que se encaixa a esse substantivo. Se for masculino, artigo masculino. Se for feminino, feminino. Então, se for masculino, eu uso ele. Se for plural, eu uso lo. Se for feminino, eu uso lá la ou las. Eu só vou usar artigo neutro com o um adjetivo se ele não estiver ligado a nenhum substantivo. Perceba que olha o quão bonzão você se sente ele não está conectado a nenhum substantivo. Fica a dica, tá? Quando for fazer exercício, lembre do que eu falei. O LO eu uso com adjetivos, advérbios e o pronome relativo, que, Desde que esse digitivo não esteja conectado a nenhum substantivo. E aí você tem aqui o outro LO, mas eu não posso oh, oh, oh, deixar de falar uma coisa que é o pronome complemento direto. Quando você tem um verbo ao lado desse lo, ele não é chamado de artículo neutro. Meu Deus do céu, professora, quantas coisas, estou ficando perturbado, são tantas informações. Mas, gente, gostoso de espanhol são esses detalhes, né? Esses detalhes que daqui a pouco ó, você vai ficar afiado. E eu quero que você leia muito, porque quanto mais você lê, mais você pega esses detalhes. Pegue músicas, pegue revistas, jornais. E agora, ó, destroça esse lo. Pegue ali ó, uma música, pegue uma notícia de um jornal, achou o Lô? Sabe o que você faz? Ai, meu Deus, a palavra que vem ao lado. Do lado do Lô, ao lado do lo vem um adjetivo? Ah, então ele é artigo neutro. Ah, não é um adverbo, então é um artigo neutro. Ah, o pronome relativo quem? Então ele é artigo neutro. Mas se dentro da notícia, dentro da música, dentro do jornal que você fez a sua leitura, encontrou o Lô, e ali ao lado dele é um verbo... Como o verbo contar aqui, olha só, que ninguém te conte. Ele deixa de ser artigo e agora, gente, ele é chamado de pronombre complemento directo. Ao lado de um verbo, sempre, ele será chamado de pronombre complemento directo e ele vai ter gênero. Aí você pode passar ele para o plural, você pode passar para o feminino. Enquanto artigo neutro, a gente não pode passar para o feminino. Artigo neutro, a gente não passa para o plural. A gente não tem o plural dele, a gente não tem o feminino dele. Quando ele é pronome, e quando é que ele é pronome mesmo? Quando ele vem ao lado de um verbo, aí sim. A gente pode mudar o gênero dele, a gente pode mudar o número dele. Fique atento, tá? Então, se você quiser descobrir se ele é artigo neutro ou se ele é pronome complemento direto... Faça o seguinte, veja o que vem ao lado dele. Depois a gente tem aqui a ah, contracciones. La verdade do coronavírus. A verdade do coronavírus. O que é uma contração? Nada mais, nada menos é do que duas palavras que ao se unirem, uma letra vai desaparecer e formar uma nova palavra. Tipo, você fala, eu vou na casa de A. Maria. Você não fala de A. Você junta o D, você junta o A, forma nova a palavra da, eu vou na casa da Maria. E em espanhol também existe contrações, onde você une a preposição e o artigo, uma letra desaparece e forma uma nova palavra. Mas eu queria mostrar uma coisa rapidinha aqui, ó. olha só. Que lo hace diferente? Perceberam que esse que tem acento? O que o faz o diferente? O que, que o faz diferente? Como é uma pergunta, como é que eu sei que é uma pergunta? Por que esse que está com acento? e ele só vai com acento quando está dentro de perguntas ou exclamações, eu jamais uso o artigo neutro. Lembra? Que queres comer? Que te passa? E aqui a mesma coisa. Eu não uso o artigo neutro junto ao pronome relativo. Não, aqui ele não é pronome relativo, aqui ele é interrogativo ou exclamativo. Veio com acento, deixa de ser pronome relativo. Ai, professora, mas eu estou vendo, vendo que tem um lo ao lado dele. Sim? Só que esse lo está ligado ao verbo, olha só. Que lo hace diferente. O que o faz diferente? É o verbo hacer, é o verbo fazer. E quando esse lo vem junto ao verbo, ó, ó, ó, como ele vem junto ao verbo e o que o faz? Quem faz, faz algo. Ele é o quê? Pergunta pra você que tá em casa, vai lá. O lo, quando está junto a um verbo, ele é chamado de pronome complemento direto? ou ele é chamado de artículo neutro? Junto ao verbo, pensa comigo, vai. É, pensou? Junto ao verbo, ele será sempre, sempre, sempre chamado de pronombre complemento direto. E aí lembra que eu posso passar ele para o feminino, posso passar para o plural. Artigo neutro, somente ao lado de adjetivo, desde que não esteja ligado a um substantivo. Artigo neutro, quando ele vem junto a um advérbio ou pronome relativo que. Aí sim ele será o um artigo neutro. Nunca passo esse artigo para o plural e nem para o feminino. O dele, nada mais, nada menos é do que a união da preposição de e o artigo ele. Os dois se uniram e a letra e desapareceu e formou dele. E a tradução para o português é la verdade del coronavírus, a verdade do, do coronavírus. O nome disso é contração. Outra que a gente tem, tá aqui ó. Minha família e eu fomos ao cinema sábado. Minha família, eu e a minha família, fomos ao cinema sábado. Já vou falar sobre ela, mas antes eu quero ver uma palavrinha aqui. Vimos uma película de acção, vimos um filme de ação. E minha irmã comiu palomitas de maíz. E minha irmã comeu, pela imagem, pipoca. Maíz significa milho, para quem não sabe. Palomita de maíz, juntas as duas palavras, forma pipoca. Só que o que acontece, a palavra palomita já apareceu na vinheta da Mafalda e não tinha nada a ver com pipoca, porque a palavra palomita pode significar, sabe o quê? Olha só, eu vou ler só a primeira vinhetinha, tá? Porque é onde eu quero a palavrinha aqui. Aí está essa palomita, não sabe lo que é dinheiro e se nem é feliz? Aí está essa pombinha, que não sabe o que é dinheiro, no entanto é feliz. A palavra palomita aqui nesse contexto é pombinha. Já no outro, junto com a palavra maíz, que significa milho, palomita de maíz, aí lá significava pipoca. Ai professora, como é que eu vou saber se a pessoa está comendo, se ela vai me perguntar se eu quero comer pipoca ou pombinha? Pelo amor de Deus, né gente? É a mesma coisa em português, você tem a palavra tênis e tênis. Tem o tênis que você usa no pé, tem o tênis que você joga. Você sabe se é o que vai no pé ou se é o que você joga pelo contexto. É a mesma coisa em espanhol. Sem contar que, também que quando é pipoca, muitas vezes eles usam a palavra maíz junto. Pra daí já diferenciar a pombinha da pipoca. Outra coisa que eu quero mostrar que apareceu, ó. Não sabe lo que é es esse dinheiro? Meu Deus, aí tá essa pombinha, ela não sabe nem o que é o dinheiro. E no entanto é feliz. Lo que, lo que, lo que. Esse lo veio ao lado do pronome relativo o que? Então ele é artículo neutro. Vamos passar? Voltando lá, AL, AL, AL é a preposição A e o artigo E, e juntando essa preposição e esse artigo formam o que a gente chama de contracción, mas para que ela aconteça, a letra E vai ter que desaparecer. Se uma letra não desaparece, não é contracción, tá? E aí ela vai formar AL, que em português significa ao, fuimos ao cinema. Depois você tem despacito, despacito, quero desnudar beijos despacito, firme las paredes de tu labirinto, eita, quero despir, beijos, então, devagarinho, firmo, eu assino nas paredes do teu labirinto, enlace, enlace, enlace, perceba que aí não houve contração, por quê? Porque em espanhol só existem aquelas duas, que é a del e al, del e al. Só essas duas são contrações em espanhol. O resto a gente não junta. Enquanto em português, sim, ó, a gente fala assino nas, nas paredes do teu labirinto. Em espanhol, não. Perceba que a gente escreve separado e assim vão ter outras palavrinhas que em português a gente escreve junto, mas em espanhol ela é separadinha. Então, se você quiser falar, ai, o livro é dela... Perceba que dela, cadê tá aqui? Dela, dela, dela, dela, dela, a gente escreve separado. E libro es de ella. Se eu quisesse falar que o livro é dele, dele, muita atenção porque o ele, o ele, lembra como é que a gente fala ele em espanhol? Ele. Mas esse ele vai ter que ter acento, então, el libro Is de dele. Opa, aqui em cima. Dele. De e é livres. Dele. De dele. Dele. E a gente não junta, deixa separadinho, porque as únicas duas contrações que a gente faz aquela união, aquela fusão, é a ele, que forma al, e de ele que forma dele. O resto a gente escreve separadinho. Só muito cuidado aqui, como eu falei, porque como você quer falar que é dele, vai ter que ter acento, tá? Depois você tem numerales. Saímos então dos artigos e vamos entrar para os numerais e tem alguns detalhes que são bem diferentes da língua portuguesa começando pela aqui ó pela frase despacito supera la barreira de 6 mil milhões de visualizações que você poderia encontrar escrito assim também 6 mil milhões é a mesma coisa. Qual é a tradução? São 6 milhões de visualizações? Será que Despacito só tem 6 milhões de visualizações? Puxa, meu Deus, meu Instagram tem 6 milhões de visualizações. Quem me deram, né? Muito obrigada. Mas você tem aqui, na verdade, seis bi, bilhões. Essa é a tradução para a língua portuguesa. Despacito supera 6 bilhões de visualizações. Vou deixar um quadrinho para você. Então, para a gente ver o detalhe aqui da casa do mil, do milhão, do bilhão. E a casa eu já vou comentar com você em português o que significa a palavra bijom. Então vai lá, quero falar mil? Quero falar dois mil, três mil, seis mil? Mil, seis mil, sete mil, seis mil, cinco mil e aí por diante. Quer falar 1 um milhão, 2 milhões, três? E aí vai. 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões, 6 milhões. Se fossem 6 milhões, perceba aqui ó, 6 milhões. Mas lá estava escrito 6 mil milhões. Então a gente tem a casa do mil mais o milhão. Tudo isso juntou formou o bilhão. 7 mil milhões são 7 bilhões. Só que quando você fala 6 bilhões, 10 bilhões, eu já sou um bilionário, você não está falando 7, 6, 5, 10 bilhões. Você está falando na casa do trilhão. Seis bijones, um bijão, você está falando um trilhão, você está falando seis trilhões, você está falando aí, já sou um bilionário, você está falando que você é um trilionário. Muita atenção a esse quadrinho que eu vou deixar para você então, dos números que acaba pegando muito a gente. A gente acaba pensando que é uma coisa, mas na verdade é outra. Usar zero, então, atento, que você escreve com C. Você tem o um número 111, muita atenção a ele também. Depois a gente vai ver que quando ele estiver junto a um substantivo, a letrinha o vai desaparecer. Não interessa se é 101, 201, 91, 31, apareceu um, vem um substantivo ao lado, o o vai desaparecer. Aí isso chega, que já vamos chegar lá. Você tem o um número 2, dois, 22 em variável de gênero enquanto o português, duas mulheres, dois homens, mas em espanhol não, você fala dos hombres, dos mulheres, dos flores. Você escreve e fala exatamente igual ao número 2, mesmo sendo a palavra feminina ou masculina. 3. A gente não tem acento circunflexo em espanhol. A gente só tem um acento agudo. A não ser, você deve estar pensando naquela letrinha N que tem um tio em cima. Mas aí, ali não é um acento, porque esse acento, né, em português, a gente tem ele em cima da vogal A e da vogal A. Só que aí, gente, vamos pensar... Em espanhol a gente não usa o tio em cima da vogal, a gente só usa em cima da consoante N. E ali a gente chama então ele de sinal gráfico e não acento. O único acento que a gente tem em espanhol é o agudo. Então três é sem circunflexo. O quatro é com C, o 5, o 6, o 7, 8, o 9 meses, muita atenção porque os alunos adoram, adoram, adoram imitar. Oh, acham que só porque você fala 7 e você fala 9 é que você vai poder falar 70, que você vai poder falar 90. Muita atenção quando chegar lá, então, nessa dezena ou na centena, 70, 790 90, 900, para você não ficar no vício de 700, 900, porque não é assim que a gente fala em espanhol. Aí, 11, 12, 13, vai ser com a letra C, assim como 0. 11, 12, 13. E eu vou dar uma dica, então, 16, 17, 18, 19. É que, opa, voltando. Se você memorizar o iniciozinho ali, fica fácil, porque depois é só acrescentar a unidade. E você falou 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19. Lembre do iniciozinho e o resto, blu, blu, vai que vai. A gente tem o um 20, 30 e aí vai ter... 20, 30, 40, 50, 60, não existe dois S em espanhol, só tem um S, então jamais você vai ver palavras com dois S. 70, como eu disse, pelo amor de Deus, você não fala 70, si você fala 70, não é, ó, aí você tem 80 e não é 90, mas sim 90, muito cuidado. Agora, claro, se você quiser falar 77... Aí, olha só, 77. O 7 é 7, né? Mas não é 77. Não, não. 77. 99, profe, é 99. Como é que eu digo 99? 99. Nove? Nunca diga 99. E, e aí vamos para a casa dos 100: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Mas eu preciso falar algo aqui que eu já tinha comentado lá no início, que era do UNO. Mas eu não, você não pode esquecer, gente, de um detalhe antes. Que o 500 em português é com NH, mas em espanhol é com N, 500, tá? E você tem 700 e você tem 900. Sobre a questão do número 1, eu vou falar agora, na casa do 20. Que eu tinha comentado lá no iniciozinho sobre o lembra? Lembra dele? Que ele iria perder a letra O quando viesse ao lado dele um substantivo masculino. Mas antes, veja que o número 20 você escreve BENTE. E quando você vai escrever 21, 22, 23, 24 até o 29, esse E que estava aqui se transforma em I. Em todos eles. E por quê? Porque eu fiz a união do 20 com a unidade 1 a unidade 2, 3. Perceba que eu escrevo junto, junto, junto, junto, junto em espanhol. Essa é diferença dos dois idiomas. Em português, ele é separado, mas em espanhol é junto, tá? E o que vai acontecer, então, quando o um número termina com uno, uno? Por exemplo, tem 21 homens aqui. Aí, 21... Não, não, não, não, não. Como tem homens, que é um substantivo masculino, aí, bem tem um homens. um chicos. E se fossem mulheres mulheres E aí, quando você tem um substantivo feminino, a gente não tira a letra A, só quando ele é masculino. Fica aí a dica, e não interessa se é 31, se é 51, se é 61, terminou com 1, um, no caso 1, perde a letrinha O, se ao lado, a gente, ao lado desse número a gente tiver um substantivo masculino. E aí depois, prof, tem algum momento que a gente usa conjunção como em português? 30 e 1, 60 e 2, 90 e 3 tem. Mas aí a conjunção que a gente usa é o y. Fica atento a isso também. E essa conjunção só poderá ser usada em espanhol na dezena com a sua respectiva unidade, desde que não seja claro uma dezena inteira, como 60, 70, tem que ser uma dezena onde eu possa então tem aí um número a 1, 2, 3, aí sim eu vou separar essa dezena da unidade. Que é do 31 ao 99, aí sim, a partir do 31 até o 99, eu vou separar esses números com a conjunção Y. A gente vai fazer alguns exemplos, tipo 50 e, 50 Por que, que eu uso a conjunção aqui? Porque você tem a dezena aqui e a unidade 3. Apareceu dezena, apareceu unidade? Aí eu posso usar o Y, desde que seja a partir da dezena 31, 31 hasta 99. Dentro aí dessa, né, desses números, aí assim a gente vai poder usar a conjunção. Lembra que do 21 ao 29 a gente escreve juntinho. Aumentei meu número para 153? Só posso usar a conjunção entre a dezena ali, 5, e a unidade 3. E aí ficaria 150 e 3. Perceba que eu não uso a minha conjunção na centena. Assim como eu não vou usar no milhar. Então vai ficar 1.150 e três. De novo, mais uma vez. Só uso a conjunção entre a dezena e unidade. Só Uhum. Mas se eu tiver uma dezena e uma unidade dentro da casa do milhar, é aqui que eu vou separar. 40 e 1.153. Aumentei um pouquinho esse número, mas agora que é uma centena dentro da casa desse milhar, aqui não vai conjunção, mas sim entre o 4 e 1. Continua entre o 4 e 1 e o 5 e 3. 241.153. Saímos de numerais e a gente vai para NOMBRE, formação del feminino. Muito parecido com a língua portuguesa, tem uma palavra terminada em consoante, quero passar para o feminino, eu mudo o artigo e acrescenta a letra A, como por exemplo, el professor, la professora, el pintor, la pintora. Assim como o português, algumas palavras que terminam em vogal O, a gente troca o artigo e troca essa letra O por A. El gato, la gata. Assim como o português, algumas palavras não trocam só o artigo, mas mudam completamente a palavra, como el hombre, la mujer. Depois você tem el actor y la actriz. Isso também acontece em português, não é? Então dá pra pensar, ó. a gente ganha aí uma nova desinência, que você não vai falar atora nem nem espanhol, né? El actor y la actriz. El poeta, la poetisa. E você tem aí palavras que quando mudam de gênero, mudei o artigo, a palavra permanece igual, mas mudei o gênero dela, muda completamente seu significado, também temos em português. El capital, la capital. El capital, assim como o português, o capital refere-se a dinheiro. E la capital, de Santa Catarina Florianópolis, de São Pablo e São Paulo. a gente tem aí as capitais. Saímos daqui, vamos agora passar para o plural. Essa parte inicial é muito parecida com o português. Termina em vogal, a gente só acrescenta a letra S. Como caça, caças. Sofá, sofás. Café, cafés. Aqui é fácil. Agora, quando você tem uma palavra que termina em consoante I ou U, mas esse I e esse U tem que ter acento, a gente acrescenta duas letrinhas que vai ser o ES: cidade, cidades. Mês, meses. Coração, corações. Mani, significa amendoim, manias, tabu, tabues. Atenção, porque aqui de frente do português você acrescenta S. Terminou em consoante? Sim, acrescenta S, mas se essa consoante for a letra Z, a gente tem que trocar ela pelo C. Então, peixe, olha como fica, peixe e peixes. Peces. se fosse paz, eu quero ter paz no coração, paz. E passes. Terminou com Z, não é só acrescentar ES, S, mas sim fazer a troca aqui pela letra C. Muita, muita, muita atenção. E para finalizar, a gente tem palavrinhas que terminam em S ou X. Desde que elas não sejam agudas, agudas, desde que elas não sejam oxítonas, a gente só vai trocar o que está junto a ela. A palavra permanece igual, eu vou saber que ela é singular ou plural, de acordo com o que tem junto a ela. La crisis en el mundo. Hay várias crises en el mundo. a crise no mundo, várias crises no mundo. Mas em espanhol, perceba que a palavra fica exatamente igual. La crisis, la crisis. El tórax, los tórax. Eu mudo o que vem junto a ela. Último slide. E olha só. Adjetivos, adjetivos. Tem dois que eu vou mostrar pra você dessa tabela que eu gosto muito que é a palavra rico, que a gente viu lá na música da Anitta, e a palavra listo. Dependendo do verbo que você usa junto, se você usar o verbo ser com o adjetivo listo, olha o que significa, «Já sou muito lista?» E tu eres muito listo? Eu sou muito inteligente e você é inteligente? Mas eu digo, eu estou lista para sair. Quando eu digo estou lista, usei o verbo estar com essa mesma palavra, com esse mesmo adjetivo, muda o significado. Eu estou pronta, estou pronta para sair. A comida já está lista? A comida já está pronta? Eu tenho uma hija, minha filha, eu tenho uma filha, minha hija é muito, muito lista. A minha filha, aí ela já é muito inteligente. Minha hija é lista. Eu tenho um amigo que também é muito, muito lista. Eu também tenho um amigo que é muito esperto. Dependendo do verbo que você usa junto a esse adjetivo, muda completamente o significado. E a palavra rico é a mesma coisa. Eu sou rica, tenho um amigo que é rico, minha amiga é rica, quer dizer que a minha amiga é rica. Se você fala, ai que comida rica, ai ah, é música da Anitta, lembra? Lo rico que se sente. Aí lá tá no sentido de, ó, comida, que comida rica, que comida gostosa. Já na música da Anitta, olha como o quão bonzão você se sente com toda essa situação. Fica aí então, gente, pra vocês. Graças, muchas gracias e tchau.